A Missão AgriTech Brasil Índia 2018 trouxe quatro startups agrícolas à Bangalore, que é o principal hub tecnológico da Índia, para expor nossas soluções e tecnologias nesse vasto mercado indiano. É uma iniciativa da Embaixada Brasileira em Nova Delhi, com apoio do Programa Diplomacia da Inovação do Itamaraty. Nós trabalhamos com o monitoramento e controle de silos de grãos e a gente veio aqui para conhecer um pouco sobre o mercado indiano e tem sido uma grande experiência aqui participar da feira e conversar com produtores e tentar entender um pouco melhor onde que o nosso produto pode talvez se encaixar aqui no, no mercado indiano. Então participar da missão a Brasil Indian na, no evento foi uma experiência fantástica para poder mostrar as nossas tecnologias e aprender mais sobre como os indianos fazem o controle dessas pragas, especificamente o controle biológico. Então, de modo geral, a gente faz monitoramento de safras, de satélite, usando imagens de satélite de qualquer lugar do mundo, então a gente consegue estar na Índia. Então, para a gente é muito importante essa essa interação aqui. Então, o café para eles é uma cultura muito importante, assim como a cana-de-açúcar, mas também ah, eles têm produções de berries, por exemplo, em algumas regiões. É, então, são, são culturas... Ah, que a gente também tem no Brasil. É, e Hoje eu estou aqui na Índia graças a uma tremenda oportunidade que nos foi uh, ofertada pela Embaixada Brasileira uh, em, em, em Nova Delhi. E é uma grande oportunidade para a gente conhecer o um mercado agrícola in, indiano, para a gente começar uma uma parceria de negócios aqui, ter a oportunidade de apresentar os nossos produtos, apresentar o nosso software. Estou muito animado de ver this Brazilian delegation coming to see Camp here today. Both India and Brazil has significant agriculture economy that it relies on. And times have come where India and Brazil build collaborations around agriculture, and more so in terms of tech in agriculture, that is, agri-tech. We are very, very excited to see this collaborations happen between India and Brazil, which will also form under the big umbrella of BRICS and we, we look forward to working together with Brazil uh, counterparts here in India and in Brazil to take this collaboration further.